Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje trazendo um tutorial aqui da música Que Se abram os Céus da Nívia Soares, tá? Só que a ideia aqui é diferente, porque eu já até passei essa música no YouTube, né? Só que aqui o objetivo agora é ajudar você que tem dificuldade em tocar a música sozinho usando piano, em dedilhar e tudo mais, entendeu? Então se você quer aprender a fazer esse dedilhado hoje, tá, ó, não vou tocar aqui, ó. Eu quero passar aqui uma ideia que é para você conseguir tocar a música sozinho, tá? É, com banda ou sem banda, tanto faz, para você não vai ter diferença, porque você vai aprender esse dedilhado, vai aprender essa condução, tá? E você vai poder tocar sozinho, beleza? Então não esquece aí de se inscrever no canal. Eu vou deixar o link dessa cifra na descrição, ok? E o link do meu curso também. Depois, se você quiser se aprofundar mais na questão de dedilhados e tudo mais, você vai entrar lá no curso de teclado online e fazer sua matrícula. Aproveita, né? Que está aí na Black November. Aí eu estou dando 25% de desconto usando o cupom BLACK lá na página de pagamento, tá bom? Então tá um desconto bom aí. Vamos para a aula então. Bom, é, eu fiz aqui uma introdução, né? Vou passar para vocês, tá? parada mais diferenciada aqui que a ideia é a pessoa ouvir a introdução e já lembrar qual é a música ó. tá vendo? então estou fazendo a introdução aqui, usando mais uma técnica do curso, claro né, que é o chord melody, ok e ó usando a terça de Lá ó. continuo o dedilhado ó, Um tá vendo como é que eu fui aqui para o Fá sustenido menor então ó vocês estão vendo que tem um dedilhado base que é esse ó pode ser até assim ó mais cheio tal. Tá, mas o importante é você entender o dedilhado base ó 1 um, e 2 e 3 e 4 e pode ser com acorde cheio 1 um, e 2 e 3 e 4 1 e 2 e 3 e Quatro e, tá bom? E a gente faz a introdução em cima desse dedilhado base. Ó. Então o que, que eu fiz? Eu dedilhei ele até o 2. 1, um E, 2, E. Pá, pá, pá, pá. Volto pro dedilhado. Paro no 2. Olha só, vou para o Fá sustenido menor com a mão esquerda, viram, mas a mão direita continua igual, ó. de novo, ó, viram que eu fiz o 1 um e 2 igual aqui, ó, 1 um e 2 e, tá, ó, um e, dois E. Um E, dois E. Um E, dois E. Aí agora vem pro Ré, tá, ó. E acaba assim, tá, ó. Tá vendo, ó? Sem muita nota, tá, ó. Tocar uma vez inteira, Beleza? Fazer devagarzinho agora, e aí lembra, tá, de dar uma diminuída na velocidade no player, fazer anotações, vamos lá, ó. Faz a introdução, tá? Pode ser uma vez só, né? Eu vou fazer e vou entrar na música. Três, quatro. Três, tá, quatro. Tá, tá, tá. Beleza? Vamos pegar essa parte, então. É Lá, tá? Fá sustenido menor, Ré e Lá, tá? Então, ó, um E, 2, E, 3, E, 4, E. Repete. um E, 2, E, 3, E, 4, E. Vai pro Fá sustenido menor. um E, 2, E. Vai pro Ré. 3, E. E4 E E aí volta pro lado E2 E3 E4 E Beleza? para mim cantar aqui agora a música é problema porque pode dar problema pro canal e tudo mais então eu vou aqui meio cantar a melodia falando a letra, canto um pedaço outro e a gente vai se virando aí, tá? Então ó Tu és bem-vindo aqui uma direção, toma direção, seguro lá, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor, ok Agora vai vir a outra parte, né? Sopra em nós, espírito, né? Então é só em nós, beleza? Espírito, Te queremos, Deus. Vamos pegar os acordes, tá? Ó. Ré, mi, fá sustenido menor. Ré, mi, fá sustenido menor. Ré, mi, fá sustenido menor. E mi, tá? Aqui, literalmente, não vai rolar muito dedilhado, porque a graça dessa parte é o acorde chapadão. Ó. Daqui a gente vai pra aquela parte lá, né? Vamos pegar! Então, ó, faz o sustenido menor. Desse. Pode fazer assim, ó, tá? Você pode fazer, né? A tríade. Ou você pode vir aqui, ó. Tira a tônica da mão direita, tá? Tá? Ó, vai ficar a mão direita, mão esquerda, né? Fá sustenido, Dó sustenido, mão direita, Lá e Dó sustenido. Você faz, ó. Beleza? Quando você for pro Lá, você vai fazer um Lá com quarta, ó. O dedo já tá no jeito, tá? Então, ó, tocou aqui o Fá sustenido menor, vai pro Lá com quarta, tá vendo, ó? Então, mão esquerda, Lá Mi, mão direita, Lá Ré. E depois Lá, Dó, Sustenido, tá? Vou fazer devagar, ó. Dois, E, três, E, quatro, E, dois, e, três, e, quatro. Faz a mesma coisa de novo no Fá Sustenido. Ok? E depois no Mi. Vamos ver as notas. No Fá Sustenido menor aqui, né? você tá usando na direita, Lá, Dó, Sustenido. No Lá com Quarta você está usando na direita Lá Ré, Lá Dó Sustenido Volta para o Fá Sustenido menor Faz a mesma coisa, tá? É, na mão direita Lá Ré, Lá Dó Sustenido Vai para o Mi e faz na direita Dó Sustenido, Mi Beleza? Continuando, agora vem aquela parte Estou de pé Na presença do Rei tua glória está aqui. Ah, teu amor liberta-me. Não sei a letra. Estás aqui no trono do louvor. Pode vir dessa pegada aqui, ó. Tua presença me curou. Fascinado estou. São os mesmos acordes, tá? Da primeira parte, né? Lá. Fá o menor, Ré, Lá, beleza? Fez duas vezes, vai fazer o sopra em nós, só. Os acordes, tá? Qualquer coisa, baixa a cifra para você acompanhar. Eu vou fazer uma pausa para tomar uma água e a gente continua. Continuando, depois vai cantar o, o Sopra em Nós, Espírito. Você vai vir para aquela passagem de novo, né? Fá sustenido lá com quarta. Fá sustenido menor, né? Falei Fá sustenido era menor. Fá sustenido menor. Mi. Aí agora vai vir que se abre os céus, tá? Vai ser. Fá sustenido menor e Ré, Fá sustenido menor e Mi. Vamos ver o que, que dá para fazer aqui. Que se abra o céu, o seu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra o céu. Então, você pode fazer tanto só pulsando, você pode fazer aquele dedilhado: Tá vendo? Fá sustenido menor, Ré maior, Fá sustenido menor, Mi maior. Beleza? Aí depois vai vir os céus fechados se abram, seu reino venha mover. Vai mudar o que aqui? Deixa eu ver. Vai mudar um acorde, tá? Então vai ser Fá sustenido menor, Ré, Lá e Mi. De novo, Fá sustenido menor, Ré, Lá e Mi. Ok? Seus céus, os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Deus. Tá vendo, ó? gente? Dá pra tocar assim, tranquilo. Não fica feio. Isso que eu nem coloquei pad aqui, tá? Só com piano puro, ó. Tá vendo? <tosse> Beleza? É, que o que você vai fazer, tá? Quem assistiu esse tutorial e conseguiu tocar desse jeitinho que eu passei aqui Grava um vídeo, grava um minuto de música, manda pra mim, ok? E se eu gostar do seu vídeo, se ele for aprovado, aí eu posto ele no meu Instagram, tá? Posto ele nos stories aqui do YouTube, ok? Pra gente tá aí, né? Vem do seu desenvolvimento com o canal, ok? Lembre-se que o curso está em promoção esse mês de 25%, tá bom? O link está aí na descrição. E coloca aí quais músicas vocês querem que eu faça esses dedilhados aqui, que eu explique uma forma de tocar. Dê a sua sugestão aí, quem sabe a sua música pode ser escolhida, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!